Tensão crescente na Ucrânia. Jornalistas da agência France Press constataram novos bombardeios nesta sexta-feira, perto de Stanistia e A cidade fica no leste do país e está sob o controle das forças do governo que lutam contra os separatistas pró-Rússia. O som das bombas pôde ser ouvido na região, que foi alvo na quinta-feira de bombardeios dos separatistas. Um deles atingiu uma creche, mas não provocou vítimas. Os bombardeios aumentam a tensão entre Rússia e os países ocidentais, que temem uma invasão da Ucrânia por parte de Moscou, que mantém quase 150 mil militares mobilizados na fronteira. A Ucrânia e o Ocidente acusam a Rússia de buscar um pretexto para invadir a nação vizinha. O exército ucraniano e os separatistas pró-Rússia trocaram nesta sexta acusações sobre os novos bombardeios que violam o cessar-fogo em vigor na região desde 2014. Kiev cita 20 violações do cessar-fogo por parte dos separatistas pró-Rússia. Ao mesmo tempo, os insurgentes pró Moscou relataram 27 disparos por parte do exército ucraniano nas últimas horas.